Será que o Menomaster funciona mesmo? O Menomaster é um suplemento à base da soja que é rica em vitaminas A, D, B e E que ajudam a melhorar a imunidade e atuam contra infecções ou inflamações. Além disso, a fórmula exclusiva de Menomaster tem eficácia comprovada no combate e melhora dos sintomas da menopausa. Ele alivia o calorão, melhora o sono, diminui a irritação e o estresse, melhora a libido e a disposição sexual, e regula o ciclo menstrual Além disso, ele não faz mal à saúde Porque ele é 100% natural De forma 100% natural E sem efeitos colaterais Utilizando o Menomaster, você terá um melhor Aliado na eficácia de sintomas relacionados à menopausa, como ressecamento íntimo Irritação, ansiedade Nervosismo, memória fraca Dores musculares e articulações Calores e até suor frio Dor de cabeça, diminuição da libido Dificuldades para dormir, depressão E problemas urinários, além de não fazer a saúde e ser 100% natural. O Menomaster é altamente recomendado para mulheres que não têm equilíbrio da temperatura corporal, sentem ondas de calor, têm suores noturnos e distúrbio do sono, têm pouca lubrificação vaginal, têm falta de libido, têm queda de cabelo e têm unhas quebradiças. Vejam que algumas mulheres que fizeram uso de Menomaster estão falando sobre ele. Esse é o depoimento da Ana Cláudia. O depoimento da Priscila e o depoimento da Flávia. Ele já saiu até na mídia como bem-estar e também já saiu até em reportagens do R7. O Menomaster tem ajudado milhares de mulheres que sofrem com os sintomas da menopausa e você só pode adquirir ele através do site oficial clicando no link que está na descrição do vídeo. Adquirindo por este link você garante um preço promocional com descontos exclusivos que podem chegar até 58%. Então não perca tempo e adquira já o seu clicando no link na descrição enquanto o desconto ainda está disponível.